Eu queria ser. <susurra> deixar parar, na minha praia luz é poluição, se as redes podem causar devastação não queremos ver o mundo girando na contramão casco cabeça, casco cabeça casco cabeça casco cabeça, casco cabeça cabeça pra pensar aí hoje de tarde e na quinta de tarde no horário do, da alimentação do MEC eles vão fazer também uma palestrinha explicar um pouco sobre a Dia dos meros, e tal. Hoje em dia ele ainda não é extinto, né? Ele existe em, tanto em cativeiro quanto no ambiente. A gente ainda encontra meros, mas só que num, o número, a população deles atualmente não é viável, é né, para que para sustentar uma, uma pescaria, né? Ele não é viável para pesca. Vou fazer a oficina de cordel com os tamarizinhos, né? Isso. Passa três meses cantando e sem cantar passa nove. Porque tem obrigação só cantar quando chove. Então vocês percebem que a cada dois versos ele usa a mesma terminação da palavra para construir a sua rima, né? Quando estou no Tamar aprendo a preservar as tartarugas marinhas e outros peixes do mar. Agora, agora eu vou dar a ideia do peixe mero. Eu vou falar, ele é um peixe belo que devemos preservar. O mar é tão imenso. Muitos peixes moram, moram lá. O homem... Ma... Mas que decepção. O um homem matando com a poluição. Agora eu vou encerrar a nossa conversa no tomar Mas nunca se esqueça que o mero e a tartaruga nunca devemos matar. O título do cordel é... O... o mero. O peixe mero morava em um castelo. Seu castelo fica no mar. Isso... Sua cor é amarelo. Ele tem como nadar. Ele vive com sua esposa. O nome dela é Sofia. Ela hum. tem uma escova. Hum, igual a de Shakira. Ela está co correndo risco de restrição. Hum. Estão pescando para não que ele não, porque ele é importante é bonitão. Bonito sempre vai ser. Peixe mero você é muito importante. Para sempre ter você no mar e sua foto na estante. Fim. E a, na sexta, então, a Tati vai ter essa soltura, né? Vai ser parceria, né? Tamar, Meros. O Mero, para quem não sabe, é um peixe que hoje é considerado pela União Internacional para a Conservação da Natureza como criticamente ameaçado de extinção, né? Então, por isso, a importância da gente desse tipo de trabalho, né? De conscientizar pescadores que, se pescarem o Mero por acaso, devolveram o Mero à água. Esse aqui, como o Mazinho já falou, ele veio para cá, ele recebeu é, marcas, né? Com o número. Né, que, que possibilita identificar ele, caso ele seja pescado novamente em outro lugar, ou fotografado. À noite, na sexta-feira, a apresentação musical, né? A apresentação musical que chama Memórias do Encanto do Mar. Salve os mananciais pra morte um dia ver. Suru do caranguejo, mostrar a tu Seria o tem -so, mostrar a mexer. No mangue tem crustáceo. Suru do caranguejo, sa. Mostra aratu. Seria a No mangue tem socorro. O balu camurupim. Mate o pescador. Rato, o rato iguaximim. No mangue tem socorro. de que Great. <laughs>